Gente, então, olha, boa noite para todos novamente. Agora estamos todos bem. <risos> Vamos acalmar. Respira, Glauber, respira aí, não, você já tá até suando, Glauber. <risos> tá tudo certo. Fala aí para ver se Não, fala. Espera aí, seu microfone tá desligado. Liga o seu microfone. Pronto. Pronto, agora deu. Glauber, agora, Glauber, fale com a gente. Você está bem? Sim. Todo Quando zatinho. tem coisas secretas demais, acontece isso, né? É sempre assim. Eu, toda vez que eu vou falar alguma coisa que é muito importante para conscientização, ou minha internet não funciona, ou tenho problemas técnicos, é sempre, é sempre assim. Bom, Glauber, posso... com esse tumulto que está acontecendo, né? Hum. Podemos abrir o chat com isso? Né? Podemos abrir é, o que está acontecendo lá fora agora, né, para distrair sim. todo mundo? Uhum. Sim, sim. Pois é. O que, que você tem a dizer sobre isso? Eu já falei que é pura distração, né? Sim, sim. Inclusive eu falei lá no, no meu canal também, né, isso, né? Eles começaram a fazer essa parte da agenda para confundir as mentes e deixar mais irritada, mais ansiosa. E, na verdade, essas naves que eles que estão tá aparecendo, eles mesmos estão derrubando, são deles mesmo né? Sim. São deles mesmos. E... Para quando vier as verdadeiras, tem aquela confusão, né? É alien negativo, é além positivo, né? E para dizer que eles estão no poder, estão também protegendo a Terra. Uhum. Sim. E eles não podem perder o poder e as pessoas precisam depender deles, sempre. Uhum. Né? É. é, e quando eu eles percebem... De pergunta essa semana e vídeo relacionado a isso. Nossa... Olha, é, eu, eu recebi tanto vídeo, mas tanto vídeo, tanta foto, como nunca na minha vida, e as pessoas não sabem que eu não abro essas coisas. Realmente eu não abro, gente, não adianta me mandar. E outra, é, é, quando eu sei que é bobeira, eu não vou responder, tá? Então, assim, para mim, esse assunto é uma bobeira. Então, é, eu não perco meu tempo respondendo. Então, as pessoas que me conhecem sabem que, primeiramente, eu não olho nada de fora, eu não deixo me distrair por essas coisas que acontecem. E terceiro, né? É... Por que, que eu vou falar sobre isso, sendo que eu tenho outras coisas mais importantes para falar, que é a conscientização. Então, quem me conhece já sabe, né? Agora, sim, a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, por quê? Veja que a, nós estamos agora caminhando por um processo de conscientização, a verdade, a luz, o amor, né? E eles estão percebendo que nós, nós trabalhadores da luz, estamos tendo muito sucesso com o nosso trabalho, né, Glauber? Sim, sim. A gente. A gente já tem Isso um sucesso, incomoda, a gente... né? Incomodando as trevas. Uhum. Eles começam também a rodear. É, os irmãozinhos que estão ali trabalhando pelo outro lado estão vendo que nós estamos tendo sucesso, espalhando e contagiando com a luz. Então, eles ficam pensando, nem agora, né? Agora, quer dizer, o medo da pandemia está acabando, o pessoal não está mais com tanto medo. Agora, eles estão começando a se reencontrar, estão começando a aumentar a frequência. O que, que a gente vai fazer agora, né? A, a, a situação na Ucrânia está na Ucrânia tá meio que equilibrada ali, né? Eles não estão falando mais tanto. Então, eles precisam fazer uma outra coisa para que os olhos se voltem para fora, né? Essa e parte tem... desses terremotos também, né? Uhum. Tem acontecido lá e essa coisa foi induzida, ou é da natureza mesmo, né? Uhum. Ou é dos harps Vem tudo uhum. isso? Conhece harp Sabe sobre essa não. tecnologia? Não. Essa tecnologia era uma tecnologia proibida, né? que criam ondas, que movimentam o clima, tempo, né? e criam até terremotos. Era usado uhum. para criar, por exemplo, chuva, né? para ajudar, mas era usado muitas vezes para criar as guerras. Aí tinha sido proibido, esse país tinha até um contrato de não usar. Uhum. Mas agora não dá para saber se realmente foi isso que aconteceu, ou se é por causa que o... parte do núcleo da Terra tinha parado e começou a mudar o magnetismo e a girar novamente diferente, né? ou tem a parte do karma também da Terra que tinha que acontecer, que foi tudo que você falou, que precisava passar por isso, né? Uhum. É, eu, é uma confusão, é, né, que a gente... É uma confusão, mas eu posso até já adiantar que foi uma mistura de duas coisas. Uma coisa foi, é, é, foi provocada pelos homens e a outra pela natureza. E foram as duas coisas que se misturaram. Essa é a informação que eu tive, que foi a mistura de dois, de dois movimentos, né. Entendo. E também teve essas naves, né, no aeroporto, que apareceram começo Fiquei do sabendo. ano, eram é. naves de luzes, né, um, é. mas ao mesmo tempo tinha outras naves, aí vira essa mistureira, né, eram negativos, eram positivos, uhum. mas o importante é que alguma coisa está acontecendo, né. Uhum. Bom, alguma coisa está acontecendo tem que tem, luz, tem algumas pessoas é. muito bravas. É isso, isso vai ser sempre, então, né? estão, estão um bem Estão bem Sim. mais incomodados porque nós começamos a mexer com a é. luz, né? Isso iria uhum. incomodar e aí, mesmo, né? É, E aí eu sempre, eu sempre falo assim, bom, tá passando na mídia. Nossa, a mídia tá divulgando mesmo essas coisas, então a gente pode ficar com o pé atrás. É isso, eles divulgam para depois falar que era tudo mentira, né? Também é uma outra ah. jogada, né? Sempre é uhum. assim, né? É sempre assim. E aí, o que, que a gente sim. entende disso? Não é uma manipulação? Sim, sim. Né? Tipo assim, sim. É, nós somos os peixinhos, aí tem a lá a central que vai manipulando os peixinhos para a direita e para a esquerda, para onde eles quiserem, né? Sim, sim. Uhum. E aproveitando esse cartilho já que a gente está falando sobre isso, né? Que muita gente me pergunta também sobre de ir até a Lua: que eles vão até a Lua, que eles vão até a Marte, que vai. Né? a população vai para lá, vai ter cidades, isso também, eu acredito que não vai acontecer assim, né? Porque uhum. nas projeções e nos contatos, eu vejo um domo. E esse domo não deixa nada sair ou entrar. Uhum. É, você só sai tem projeção com autorização de um comando maior. Tudo é, é com então um eu, permissão. Uhum. Sim, eu acredito que nunca ninguém foi à Lua, nunca ninguém foi ao planeta, né? Então tem muita montagem, uhum. é. e aí gastam milhões, milhões, né, com testes, que poderia estar ajudando o planeta mesmo, né, estão uhum. fazendo todo o inverso, né, se ajudasse o próprio planeta, né, essas reuniões uhum. grandiosas que vão lá, gastam milhões com hotéis, se gastassem que a própria população criaria o equilíbrio, esse, os seres de luz veriam que está tudo ok, aí eles se aproximariam e convidariam novamente para começar a visitar outro planeta. Uhum, sim. Você é, já foi é... em projeção para outro lugar? Sa sim, já foi. É, fui. Mas é sempre, como você fala, é sempre com permissão. E até quando eu faço os meus trabalhos, é com permissão. A gente não consegue fazer nada sem ter uma permissão. E também, eu participo de uma equipe, e nessa equipe sempre tem... É uma hierarquia, a equipe sempre tem um, um chefe, né? É o irmão Estelar, que é sempre o chefe. E é o que eu sempre falo, a gente... É, nada acontece aqui no planeta Terra se não tiver permissão. Nada, né? Não cai uma folha de uma árvore sem uma permissão aqui. Então, é tudo, é tudo controlado, é tudo observado, né? Uhum. É, então, assim, eu não... Eu não gosto muito de falar desses assuntos porque, para mim, é muita curiosidade do povo que está todo inquieto por dentro, né? Porque fica muito preocupado com as coisas lá fora, ao invés de se, se preocupar com o seu próprio mundo. Então, eu acho que a gente é, focar para falar mais ainda desses temas dessas curiosidades de do que acontece ou não acontece, será que é mentira ou será que é verdade, era muito melhor cada um de nós fecharmos os olhos, aprender a respirar e cuidar da sua própria paz. Se cada um de nós fizéssemos isso, né? O mundo já estaria em outro lugar. Então é por isso que sim, sim. eu não venho aqui no canal para ficar falando muito sobre polêmica, sobre o que é certo sobre o que é errado. Eu venho aqui sobre falar o que é amor e o que é alegria. E como conseguir ficar no amor e na alegria. Que isso é o que mais importa, né? Aí, quem quiser sim. aprender a viver essa vida cheia de paz, né? aí vem para o meu canal vem vem aqui me acompanha quem quiser polêmica quem quiser fofoca e catástrofe vai para outros lugares e tá cheio né de outros canais assim tá cheio tá cheio né? então assim e aí, a pessoa a frequência ela quer continuar né eu é, é... né? mais medo do pânico é né? a pergunta é sempre a mesma né Glauber tipo assim você quer continuar com a vida que você tem se realmente quer continuar com a vida que você tem, talvez vivendo na escassez, ou, ou falta de paz, ou talvez problema de saúde, né? Muitos aflitos na família, conflitos na família, é com essa vida que você quer continuar, então continue fazendo Sim. as mesmas coisas, continue assistindo as mesmas coisas, falando as mesmas coisas. Mas quando uma pessoa quer realmente buscar a sua verdade, a sua essência, então faça algo diferente. Deixe um pouquinho o mundo lá fora... Pra trás e comece a focar naquilo que importa. É isso. É essa transição planetária agora. É esse o novo ser humano, focando no amor, né? Sim, Bom, Glauber também, um... você fala uma... muito de amor, né? Sim, sim. Tem que ser amor 24 horas. Né? Amor é 24 horas. <risos> é é fácil, verdade. Né? Mas, é. mas pode ter aproximação dos seres, né? Uhum. É, muita e gente e Até quer das ver, outras né? pessoas, né? Tem que fazer o máximo. Ela está em amor sempre. Uhum. Senão vai puxando tudo, né? E é isso uhum. que eu falo para muitas pessoas que eu atendo. Por exemplo, elas falam, não, eu vou ver esse canal aqui de curiosidade, de conspiração, de catástrofe, né? Eu falo, ó, você primeiro tem que mudar essa frequência, ver coisas boas, escuta uma música, escuta um canal, que fala de paz, né? Não precisa ser radical uhum. também, se você não conseguir, né? O problema é que as uhum. pessoas falam assim, não, vou ver só um pouquinho aqui. Aí fica lá uma e hora, né? ficam daí volta e fala, eu não sei porquê, eu tô com medo, eu tô, com, não tô conseguindo dormir, né? É. Aí eu falo, mas você assistiu o que hoje? falando não, eu só vi um pouquinho aquele canal. Uhum. E mais esse é. pouquinho, ele não sabe, mas ali tinha uma frequência que fica, uhum. né, no cérebro. Às vezes, no, no é. inconsciente, ficam coisas... Tem gente que coloca em filmes, por exemplo. Em frames, uhum. né? Sim, são as, as mensagens Sim. subliminares, né? Sim. Uhum. Ah. É, o que as pessoas... Eu ensino isso num curso, gente. Ah, o que as pessoas não sabem é que quando a gente pega a tela do celular, os nossos olhos é um scanner. Por mais que você nem esteja prestando atenção naquilo que você está vendo, só o fato de você vir rolar assim o seu dedo... Ah, não estou lendo, não. Mas só o fato de você rolar... Os seus olhos, que são scanner, já escaneou tudo e já guardou no seu subconsciente. Então, por mais que você vá bem rapidinho, assim, você passa, ah, é guerra, deixa eu passar rapidinho, né? Já escaneou, tá? Já escaneou. Então, você fala, ai, mas eu não vou procurar essas coisas, é que aparece no meu Instagram, mas eu passo rapidinho. Viu? Já viu, né? Então, é, é por isso que quando eu entro no Instagram, eu só entro na minha página, eu só entro para responder mensagem, é só para isso que eu tenho Instagram, né? para postar as minhas coisas. E Facebook é a mesma coisa. E YouTube, realmente eu tenho alguns poucos amigos que eu que eu sigo. Eu não fico procurando vídeo ou talvez quando você olha um vídeo sobre alguma coisa, e vem mais vídeo sobre aquilo, né? Eu nunca fico clicando os outros vídeos. Então eu sou muito consciente daquilo que eu quero ver e daquilo que eu deixo os meus olhos verem, né? Os olhos são é a janela da alma, né? Sim, então, o com, com é preciso, que que né? a gente com o que, que eu quero contaminar meu corpo agora? Será que eu quero realmente contaminar meu corpo? Né? Então é tudo isso que a gente precisa prestar atenção. Né? As pessoas que querem realmente uma mudança, uma transformação, pega as dicas aqui. Né? Eu Pô, sei que eu... a Kelly a, a é muito amorosa, a Carrie é muito alegre, ela é brincalhona, mas quando eu tenho que falar sobre coisa séria, eu falo, porque as minhas palavras eu sei que sempre vem com amor. E a, o amor às vezes chega rasgando, ele rasga mesmo todos os véus, e não leve a mal É simplesmente a verdade Porque eu, eu transformei a minha vida Eu sei o que eu tive que fazer e mudar Para transformar a minha vida Então eu repasso para todo mundo o que eu fiz né? Agora quem não gosta <risos> Quem não gosta, continue fazendo o que faz né? é, Albert Einstein Ele já, já falava né, Sobre que viria a internet Que viria uma tecnologia Que faria mal à humanidade né? uhum. Esses, Os dilexos a maioria deles, esses famosos, são de letras. E muitos deles eram contactados, né? E eles acessavam uhum. através de outros seres, passando informações do futuro. Daí veio, tá, a tecnologia vem, a internet vem, mas aí são as, as escolhas das pessoas, né? Uhum. Aí tem que saber usar é a tecnologia é para o bem também. É. E eu eu acho que toda, que, imagina, criação, toda criação é é... Toda criação é válida, né? Mas depende para que você usa aquela criação, né? Eu, eu só queria muito. só falar. Ó. Desculpa, Glávio. Só queria só falar que a minha irmã está aqui. Ela vai ajudar a gente com o chat, tá? Para que eu não tenha que ficar me dispersando aqui no chat. E a gente vai deixar as perguntas para o final, tá bom? Então, Érica, você ainda está aqui, né? <risos> é que eu nunca sei porque a internet hoje realmente está. Está meio complicada, mas a irmã está me ajudando aqui a escolher as, as perguntas de vocês. Glauber, você queria falar mais alguma coisa agora ou a gente pode entrar no tema? Pode, posso falar dos contatos. Ah, agora, agora, agora vai ficar interessante. Porque aí são experiências realmente que você teve. Aqui não é curiosidade, é uma coisa que realmente você viveu, né? Sim, sim. Eu acho que é super interessante a gente falar como é que foi tudo isso. Conta aí, que conta mais uma história pra gente do que eu aconteceu. Tem um modo mais calmo e tem um modo né, <risos> mais. O, o, o modo mais, mais agressivo? Quando... É, por assim dizer, né? Tá. Qual, com qual você quer começar com mais calmo? Vamos com mais calmo, né? Pé devagarinho. Sim, sim. Então eu, eu dava mini palestras né, em casa. E num dia desses, a minha prima, ela resolveu ficar lá. Ela era uma adolescente. Uhum. E eu comecei a explicar para ela sobre as estrelas, os planetas, né? Falando que alguns planetas são holografias. Muita gente não sabe disso. E... Explicando, e ela falava que tinha medo dos seres, né? Porque ela tinha visto já alguma coisa. Explicando que tipo, a frequência que ela criava, puxaria, né, seres humanos, extraterrestres, né, de alguma forma. E falando de amor, né, falando de paz, falava que ela concentrar ali as coisas, né, que aconteceu naquele dia, que eu tinha falado sobre a natureza, né, tipo, alimentação, essas coisas básicas ela puxaria, assim como pessoas, né, coisas boas no seu dia a dia. Uhum. E aí apareceu uma nave, né? E geralmente as naves que aparecem para mim são as naves de luz, né? E dependendo da frequência que eu tô, você cria uma conexão e ela vai vindo, e ela vai crescendo. Quando você fala nave de luz, você quer falar uma nave de irmãos estelares bonzinhos? <risos> Eu acredito que sim, que, né, porque são, são milhões, né? Milhares, uhum. milhões, assim como planetas, né? E uhum. pela sintonia que eu estava nesse dia, eu acredito que sejam, sejam de luz. Tá. Porque eu fui concentrando e falando para ela se acalmar, se acalmar, né? Uhum. Apesar que não deu muito certo. Ela começou a gritar, a gritar, eu falei, calma, calma. Ela falou, mas eles vão levar a gente agora? Eu falei, não, não vão levar. Não é assim que funciona, né? uhum. Respira, respira. Ela falou, mas eu tô respirando e tá se aproximando cada vez mais, né? Eu falava, mas é assim mesmo? E a nave uhum. foi descendo, né? E as naves, geralmente, elas, é tipo, as pessoas chamam de estrela que anda, né? Mas é o plasma, uhum. né? Que reflete. E muitas dessas naves também são holografia. Uhum. É uma tecnologia, né? Eles é, não estão ali, às vezes. Assim como os contatos, também não são eles que estão ali. Uhum. As naves param em algum lugar eles descem e falam com você. É assim que eles Bom. comunicam com você, às vezes? E... Uh, não. Não, não, não é assim. Mas eu queria falar que as, a gente tem shows, às vezes, que são tão reais que a gente não sabe se é holografia ou se é real, né? Isso. Você já viu Isso. alguns deles? Sim, sim, né? né? Colega, e se a gente, né, como tá, humanos. Coisinha, a gente cons... é. E se a gente, como humanos, conseguimos fazer algo tão perfeito? Imagina eles, né? Sim, <risos> dois, duas. Né? Uhum. É igual as naves que a gente estava falando antes. Né? Uhum no começo, Sim. que derrubaram, não tem como eles derrubarem, né, o governo não tem como derrubar, porque não tem como nem rastrear, é uma tecnologia e uhum. né? então, muitas vezes é por isso que eles nem se aproximam, né, eu acho que eles é rindo né, falou ué, <risos> eles mesmos estão se assim, criando, né? os próprios erros uhum. os próprios medos, uhum. as próprias guerras. Então, tá. aí voltando, essa nave desceu muito baixo, né, e, de repente, ela subiu e mudou de cor. Ela estava dourada e ficou vermelho e subiu. Só que no que subiu, eu tava com ela assim, virado para a cozinha da minha casa e deu uma explosão de luz lá dentro. Ela entrou em pânico, né? Daí eu falei, mas não é possível, deve ter estourado alguma coisa lá dentro, né? Deve ter dado um curto. Daí eu entrei lá com ela lá dentro e não tinha nada. E aí ela entrou em choque, né? Ela não queria mais entrar na minha casa. Demorou um bom tempo para ela voltar. Uhum. E até hoje eu não sei o que aconteceu, né? Aí, pelas pesquisas, é, falaram que era um anjo ancorado, né? Uhum. Ou falaram que, tipo, a nave veio, foi, jogou um plasma de luz ali porque tinha alguma coisa já me rodeando, né? Querendo atacar uhum. um... Eu sei que depois daquilo as coisas entraram em harmonia, né? Ficou mais leve a casa, o lugar, tudo. Uhum. E você Porque sabe a minha quem era mais. Não demorou. Eles? Não, então, não consegui. Pesquisei, uhum. né? Não... Mas algum dia eles vão, né? Uhum. Eu não sei se era para ela, esse contato também, né? Uhum. É que você não tinha visto antes essa nave desse jeito? Essa foi a primeira não, vez? Não, que descia muito baixo, né? Muito uhum. baixo que eu falo assim. É, 40 metros mas já é muito baixo né 40 metros é baixo é, é uhum. muito baixo para que clareie até assim o Gramado clareia, tudo clareia né uhum. Sim. É, então essa eu acho que não era uma holografia mesmo né? uhum. e eu não sei se isso era para ela né para despertar também dá um... mas criou um medo né mas depois de um tempo ela começou a pesquisar também mas só que hum. eles não apresentaram nesse dia. Uhum. E, e eles, eles jogaram tipo uma luz, assim, ou como é que foi? Enquanto a nave subia e ia se transformando em vermelho, aquele momento que ela sumiu, aí de repente explodiu lá na cozinha. E era um vidro assim, né, então dava para ver a explosão toda. Aí clareou. Hum. É que como Deus. se fosse um curto, como se fosse um um, um padrão explodindo. Era uma explosão muito grande. Uhum. Só que não tinha um barulho, sabe, de explosão. Uhum. Era como uma explosão de luz só. Tá. E você acha é. que foi holografia? Não, né? Você não acha que isso foi a holografia? Hum, dá pra saber. Eu, eu sinto que era um plasma mesmo, era uma coisa pra, pra dar uma limpada ali, né? Na casa mesmo, uhum. no lugar, tudo. Eles não explicam sempre, né, o que eles estão fazendo. Muitas pessoas uhum. têm contato e elas veem esses clarões de luz no quarto, né? Uhum. Elas veem, eu nunca vi. Especialmente crianças vêm, aí eles vêm perguntar, e eu acredito que é uma tecnologia que eles jogam ali, né? Assim como quando nós estamos projetados, né? A gente uhum. joga a luz também, né? Os uhum. obsessores, né? Para tentar amenizar o lugar ali, né? Uhum. É, eu nunca fiz esse tipo de trabalho. É, não seu posso trabalho orar. já é outro, né? É, tipo eu assim, te levam, né? É uma não, vez não. só, uma, uma única vez de projeção. Eles quiseram me mostrar o campo vibracional de um desencarnado que morre sem estar de, desperto. Aquele desencarnado que é super é, apegado, né? E aí eles quiseram me mostrar como que é o campo vibracional de uma pessoa apegada quando morre. E aí Muito. foi a coisa. É de um acumulador, você diz? Não acumulador é, acumulador, é uma pessoa que não desperta e é tudo super apegada, super apegada, ah, de, por exemplo, a bens materiais, a dinheiro, é, que é, tem muito orgulho, que passa por cima das pessoas para ganhar coisas e é muito apegado, sabe? E sim, aí, sim. Essas, ou apegado em vícios, uma pessoa realmente apegada, alguma coisa apegada. E aí eles me mostraram o campo vibracional dessas pessoas desencarnadas, e é a coisa mais feia que tem, cheira mal. Parece uma e, geleia, é, por onde eles é, andam vai deixando os, ra os rastros, né? E o mais é, feio... É porque esses espíritos ficam presos, né? Eles ficam ali esperando que eles vão conseguir resgatar e levar essas coisas junto, né? E aí é, a eu, densidade eu... vai transformando eles e deformando, né? E o mais assustador é que eles, eles precisam... Eles querem sentir a vitalidade, né? Eles precisam de energia... Então eles procuram as pessoas que estão na mesma frequência deles aqui na Terra, tão apegados como eles, grudam na pessoa. Isso foi o mais feio que eu já vi na minha vida. Ah, o campo vibracional desse desencarnado começa tipo que encobrir o campo vibracional da outra pessoa, como se fosse um guarda-chuva. Aí a pessoa Sim. encarnada acaba sendo, ah, tendo toda a influência do desencarnado. Vira uma campo... coisa só. É, horrível, foi de... horrível de vez. Então, hum. é, é igual, tem filmes aqui que mostram isso também, né? Uhum. Tem filmes é... pesados, assim como tem filmes de luz, né? Tem tudo, né? Os é, filmes, bom. nada, só são reflexos, né? São reflexos, são, na verdade, canalizações. Tá, Mas eu só contei isso pra dizer que, realmente, eu não tenho essa experiência que, que você tem, esse conhecimento, porque foi a única vez que eu, eles me levaram pra um lugar denso. Então, eu nunca... E fora os reptilianos, né? Que eu briguei com eles uma vez. <risos> Mas fora isso, eu nunca, eu nunca fui levada em projeção astral para nenhum lugar denso, nem para umbral, nem fazer resgate, Sim. nada disso. Lembrando verdade. que tem reptilianos que são convertidos, né? Então, tem, muito. Sep... É porque a gente, a, as pessoas falam reptilianos e acham que todos os reptilianos são ruins. Né? Uhum. E na não, verdade... Não. Você sabe que é, lá no Comando Ashtar também tem bastante Reptilianos trabalhando ali. Sim, sim. Não, assim então... como tem Sirianos que podem cair, né? Sim. Porque até anjos caíram, né? outras raças uhum. podem, né? Sim. É igual ser humano, aí, né? Sim. jogados. geralmente mais são jogados <risos> jogado aqui, né? É. A única coisa que eu não é. gosto é de falar de mal e bom. Isso eu não gosto. Isso é uma coisa que eu não, nunca falo sim, aqui. Sim, sim. Seres bons ou maus, para mim, não existe. Para mim, a única coisa que tem são seres de muito amor e seres com pouco amor. Só isso, mas tudo, tudo é amor para mim. Tudo mora hora vai virar luz, né? Tudo, tudo, uma, tudo, tudo é luz, na verdade, né? Tudo é luz. Só que alguns têm muito pouco luz. Muito pouca luz. Vai, continua aí, continua aí. E aí, como é que terminou a história? Daí a minha prima ficou uhum. uns três anos sem falar comigo, né? Ela só achou que foi sua culpa? Não, ela ficou com medo, né? Porque ah, achou que naquele momento a gente voltou, mesmo falando de amor, falando de luz, né? Uhum. Mas depois ela foi entendendo, né? Ela amadureceu, aí depois inverteu tudo. Ela ficou curiosa. Uhum. E ela ia me evitar, mas não, não vinha mais. Né? Uhum. Não Nossa, ela mais. achou assim: toda vez que eu for perto do Glauber, vai acontecer alguma coisa assim. Então, e, então, e geralmente os contatos, né as pessoas acontece, as pessoas têm oportunidade, mas elas saem correndo. E aí, depois elas querem e não acontece. Uhum. Sim. Né? E aí, às vezes, fica anos, anos, mas não Nossa. pode existir Uma hora cria frequência e se aproxima. Uau. Ok. Faz quanto tempo que aconteceu isso? Ah, já tem uns quatro anos. Não tem mais, tem uns seis anos. É, uns uhum. seis anos. E essa é a historinha é, calminha, né? Essa é a, a bem brandinha. É, é, é, <risos> é pra legal, não assustar né? tanto, né? <risos> ah, tá. talvez, Acabou. talvez no é. dia dessa nave, eles deixaram algum ser para me acompanhar também, né? Essa luz ah, é, pode ser um mais. ser, né? Uhum, sim. Pode ser muitas ah, coisas, se... né? Pode ser o acordo, né? Dá um pum, né? É, reflete, mas eu acho que eles, eles nunca vêm à toa, isso. né? Eu acho que eles são inteligentes o bastante para ficar vindo à toa, assim. Eles sempre têm um plano, né? É porque mesmo a gente tendo os contatos, né? Inclusive até sobre esse outro contato que eu vou falar, mesmo a gente tendo os contatos, a gente cria essa dúvida, né? A gente uhum. fica questionando. Será que realmente é? Será que no, tipo, não é alguma coisa na minha cabeça, né? Será que não é algum vizinho que fez aquilo para tentar assustar, fica confuso, né? Uhum, é verdade. Bom, mas assim, a, a gente nunca fica sem resposta, né? A gente, a gente, a resposta sempre vem, ela sempre vem, é só Sim. a gente interiorizar que a resposta sempre vem, né? E outra, eu não, não, não pergunto mais, eu não, quer dizer, a, as dúvidas eu não lanço mais, Uh, eu simplesmente interiorizo e a resposta sempre vem. Talvez demore um pouquinho, mas a resposta sempre vem para mim. E aí, conta aí a segunda Sim. história. Quer que conta ou tem alguma pergunta? Uh, vamos soltar alguma pergunta? Érica, você solta uma pergunta aí? Ou você quer que eu olhe aqui as estrelinhas? A minha irmã está marcando as perguntas que tem a ver com o tema, tá gente? Tem uma pergunta legal que era que eu vou colocar. Como diferenciar as trevas da luz? As pessoas que torcem por Corinthians são trevas, não mentira. Estou <risos> criando, criando um trecho aqui <risos> no canal. <sei. risos> Você sabe que eu sou corintiana, né? Ah, é? Ah, não sou nada. Não, mas é que quando não, eu era criança, tá, tá. meu pai era corintiano. Então eu era... <risos> Entendi. eu, não é, sou eu nada. era. E eu era flamenguista, né? E eu também não, não sou nada. E você vê, meu primeiro contato foi no estádio de futebol. Né? Pois é. Hum. é. E eu não, não ligo futebol, né? Tipo, é. A gente sabe como funciona. Mas é bom, tá? as pessoas estão se divertindo, né? tão felizes. Tem gente que precisa disso, né? Se for para brincar, se for para brincar, sim. Você sabe que uma sim. vez é o meu, eu... Tava no ônibus, indo para a igreja. Aí tava tendo o jogo do Palmeiras com não sei quem. E aí o Palmeiras perdeu e ficaram muito bravo. E aí tacaram um tijolo. Aqueles tijolo assim, sabe, de, é, de concreto. Tacaram um tijolo uhum. no ônibus. Esse tijolo passou em cima da minha cabeça, assim, raspando na minha cabeça. E a janela que quebrou, a ponta do vidro caiu no meu pé. E o, o vidro furou meu pé, assim, no, em cima do meu pé. <risos> então, eu digo assim... Sim, é saudável quando as pessoas vão brincar, mas quando entra a competição já não é mais saudável. É por isso que eu não apoio nada que tenha competição. Nada. Lembrei, de saí das quase mortes, né? Que a gente sempre passa, os dimensionais, as pessoas uhum. quase passam sempre pela... É, eu no me eu livrei do tijolo na cabeça, mas do vidro eu não me livrei. Eu não Bom, sei mas... se eu falei no seu canal aqui sobre a minha primeira morte, né? Não, você falou não sei é que se eu falei aqui a gente, aqui. Só, a, gente só, a gente só esqueceu da, da, da pergunta da como é que ela da Anne a gente ah, da trevas e da luz. da luz ah tá. como <risos> diferenciar as trevas elas não faça piada agora agora eu respondo tá. modo sério agora vai é... <risos> a luz é fácil né agora trevas Pode fingir que é treva, né? A treva sempre vem disfarçada de luz. Sim. Uhum. Mas eles não ficam muito tempo. As trevas não duram muito tempo, numa frequência. Uma hora elas vão mostrar a cara. Né? O teatro Mas, não exemplo, consegue ser colocado em prática por muito tempo, né? Sim. Uhum. Elas aguentam fingir né, pouco tempo. Igual né? você, sempre é luz, está sempre sorrindo. Tcharam. É difícil a gente fazer teatro com família, né? Caramba, eu tenho minha mãe, tenho minha irmã aqui que me acompanha a vida inteira. Imagina fazer teatro 45 anos da minha vida. Seria duro, né? Sim, Sim é verdade. Dá pra fazer stand-up, né? Stand-up, é verdade. É, não, mas não dá. Stand-up tem palavrão, né? Acho que... Não é melhor não, é melhor não. vamos deixar assim mesmo, é. né? Assim do jeito que a gente está fazendo é melhor. Sim. Não, é, é como você falou, as trevas, ela sempre vem disfarçada de bem e as trevas, ela sempre vem com um monte de bandeja para as pessoas. A ilusão, olha que coisa boa, as trevas sempre agrada, sempre vem bem um disfarçada. É, as trevas sempre vêm de uma maneira muito bonita na vida das pessoas, né? E a luz, não, a luz é aquela que brilha, sim, mas ela vem com a verdade que vem rasgando os véus, igual eu. Sim. Eu sou super boazinha, mas quando eu tenho que falar a verdade, eu falo, mas. E... É, é assim. É então, assim, por eu não, isso que tem que, que criar frequência assim. para conseguir aprender a sentir, né? Isso. Nós temos quatro mil habilidades e uma dessas habilidades é conseguir sentir aquela frequência. Às vezes uma isso pessoa está é longe, né? Às vezes está uhum. longe, mas você já consegue captar. É. E aí, tem às Uma, vezes... coisa. É, uma pessoa humilde, pode... né? Pode falar. <risos> não, eu, eu, não vou, eu não vou fazer igual na outra live que eu ficava te cortando o tempo todo mas é que hoje eu estou te escutando melhor porque você está com folha de ouvido ah, sim. entendi não, termina, por favor <risos> tipo, às vezes a luz é uma coisa simples vem uma pessoa ali uma senhora, né, simples e dá um sorriso para você e dá um bom dia né? Uhum. e aquilo você já ganhou o dia né? ou o inverso, né? você fala para alguém, aqui, não, me fala uma coisa, vou ser lixado aqui. O que, que você fala? Aqui, aqui não, tem um não. meme, aqui não tem fala. um meme que as pessoas <risos> falam que os, os Campo Grandenses não cumprimentam ninguém, você fala bom dia, boa tarde, né? É verdade isso? Uh -huh. tem, tem alguém muito. de Campo Grande aqui, gente? <risos> Eles... <risos> Quem anda é aqui sabe, que mora bastante tempo. Uhum. Sabe? Né? Aí não. você fala, bom dia, bom dia, por quê? Né? Aí já sabe que está contra trevas né? uhum. É verdade. Não, mas o que, o que eu ia falar, que você falou uma palavra bem, bem bonita aqui. A luz é muito simples. A luz, ela não precisa ficar não. tentando agradar ninguém ou bajulando não alguém. Não precisa, é, tem feito. Né? Não, é não precisa ter enfeite A, a luz, ela é muito, ela é muito feliz Com a simplicidade natural isso Agora, eu... as levas, não Ela já vem com, aquela, com aquele teatrão todo né? Com toda aquela uhum. bajulação E vem agradando Por isso que eu estou simples hoje, sem maquiagem né? Né? Eu também <risos> Sem filtro <risos> Mas, olha eu tenho, Se eu não colocar maquiagem Gente, eu fico com cara de sono né? Por isso que amor a vocês <risos> Da próxima vez, quando a gente estiver fazendo live junto, eu levo um pozinho para colocar no seu rosto. Não, vai dar certo. Né? Não, tá bom, continue. Então, é, tá. Tá, que, que é? Tinha mais uma pergunta aqui que, que a gente não respondeu. Os planetas são holografias? Ah, tá. Hum. Sim, não todos, né? Mas a maioria é que nós vemos que eles não são reais. Não. E é por isso que nada se aproxima também. Tanto é que às vezes em projeção você vai, né? E nenhum te leva para esse planeta que cientistas descobriram. Geralmente uhum. levam para. Geralmente os projetistas, né? É, eles falam geralmente nos mesmos planetas que são levados, né? Uhum. Geralmente em Sírios. Geralmente lá nas Pleiades. Arcturus. Marte. Uhum. É, Marte, eu acredito que já não mas, né? Porque eu acredito que lá já. Não fui atualizada um... essa informação. Aconteceu Continuou... alguma coisa em Marte? É, mudou, né o clima, mudou tudo, né? Uhum. Tem contactados que falam que teve guerra, né? Assim okay. como em Orion teve também guerra. Uhum. E não tem nada lá mas... Sério, eu, não, eu realmente não recebi Nenhuma informação, mas também eu não procuro saber né? uhum. É, Eu não fico realmente escutando Muitas informações que não me agregam A nada, a me tornar uma ah, pessoa sim. melhor né? então, Muita assim... pergunta que me chega É, os marcianos são verdinhos? Ai, não acredito Por causa dos desenhos, né? Que tinha antigamente Então tem pessoas que começam a estudar, né? Uhum. Então, é. tinha muitos desenhos que mostravam os marcianos verdes. Uhum. Né? Ok. Tinha uma outra e, pergunta que eu vi aqui então, também. Sim. É, só complementando: os planetas, alguns hologramas. Isso aqui é um holograma também ou não? Onde nós estamos? Com A certeza. isso não é um holograma? Com certeza. Você tem um hum. controle sobre isso? Vixe, tem gente que não vai dormir essa noite, né? Nossa, tem gente que Será vai que ficar... no na... é real? <risos> <risos> Bom, você falou que eu sou Alexa, né? Eu, é, eu isso que, que você... é, isso. É, sua... é, depois da sua morte, eu estava desconfiado que você era um robô, né? <risos> e, Ele... Conhecimento... Ele falou que eu sou tipo Alexa, que eu sou um cyborg, que tá aqui. Mas hoje eu fiz uma falha E ele falou, ai, graças a Deus você não é um robô Você acabou de cometer uma falha Ou então pode ser que fingiu, né? Pra, pra amenizar, você, né? Você só tá piorando, Glauber Não, para É porque gente. é difícil ter alguém assim que dorme só três horas Que come pouco, né? Que tá sempre feliz Ai, gente, é né? Mas Isso não é isso normal não foi aqui treino, né? Foi treino Foi treino é. e eu morri, né? Eu me permiti morrer. Sim. Quem esquece é se permite morrer? Ai, ai. Olha, eu acabei de ver uma pergunta aqui super legal do Mark. Eu vou colocar a Erika, peraí. Você acha que tem algum chip? Eu acho que ela tem algum chip. Não, eu, é pra você a pergunta. <risos> <risos> eu acho que ela é um cyborg, mas... Toda chupada. <risos> Não. Eu, tenho, eu tenho só uma maquininha Uma maquininha que eles me explicaram Porque quando é a luz, eles vêm aqui Colocam a maquininha E se você tem essa conexão, você escuta né, a, a explicação deles E eles me explicaram, me mostraram O que, que foi que eles colocaram em mim Para que, que serve isso Então, não é um chip, mas é uma maquininha É uma tecnologia que colocaram na minha garganta aqui Então, tem dois tipos de chip, né? Uhum. Tem o um chip é, tipo físico e tem um chip também que, digamos, é uma ferramenta, uma tecnologia, né? É, deve ser essa que colocaram em você. Essa Se você tecnologia... não é um ciborgue mesmo, é colocado. <risos> essa é uma tecnologia porque eu preciso fazer o trabalho falando bastante, então, para que eu não tenha influências uhum. externas, e, e traga palavras deturpa, de, deturpa, como fala? deturpadas, né? Isso mesmo. E sim. aí eu tenho essa, essa ajuda, esse auxílio dessa, dessa tecnologia na minha garganta. Que ela, na verdade, neutraliza as, as informações que vão chegando aqui do lado. Então, você é chipada, tipo... é de certa forma você é chipada, né? Eu já não é. sei se eu sou, né? Uhum. Eu não sei, mas... Eu, uhum. No meu campo eu não sinto isso. Uhum. Eu não ah, Glauber, qual o propósito dos seres encarnados de outros lugares aqui? Sofrer Que horror, <risos> então, claro que não ué, Aqui não é bom né? a, gente não, lá, não. Né, a gente tava lá no planeta bem feliz tava Não, lá... ninguém veio, veio para sofrer, Glauber A gente tava lá no nosso videogame Né? Super <risos> jogando videogame de última geração, em paz, né? E aí, de repente, parou lá uma roda e falou assim, ó, quem que quer descer lá no planetinha para ajudar, né? Lá é legal, lá tem, tem muita água, tem muita árvore, é Só um lugar tão bonito. Transição, não se esqueça da transição, hum. é interessante. Sim, a transição. gente foi e viemos para cá, né? Decidimos. Hum. Aí chegou aqui, né? Já começou a tocar um funk. Essa <risos> criança já assusta, falou, ué, se enganaram, né? Foi enganado. Começou a tocar um funk. É, é bem coisa de um né? Sim. <risos> Ai, Mas são escolhas, é. né? A missão, é, a missão é realmente ajudar, né? As outras pessoas. Mudar a frequência. É, nunca é para sofrer, é. a gente nunca vem aqui para sofrer, a gente realmente vem para ajudar, né? E ainda Sim, mais quando esse... é transição, planet... acho que todos os planetas, quando estão em transição, é muito interessante para o aprendizado. Então, todo mundo faz fila, né, para ir para um planeta que está em transição. Sim, Mas a, e esses... a é seres... ajudar. E esses seres, né, eles conseguem ver um pré-destino, então eles, eles sabem que, que o negócio pioraria aqui, né? Uhum. E os reencarnados Sim. aumentariam, precisariam de outros, né, para tentar equilibrar isso, mas não que esses outros que ajudam a equilibrar, é tipo, são melhores, né? Uhum. Ou, ah, eu, tipo... eu acho que no final das contas é, é tudo amor, né, as pessoas decidem vir para um planeta assim, em transição que sabe que aquele caos total Deixa o planeta como se for, deixa o videogame, né? Aquele, aquele conforto sim, total sim. e vem pra cá. Então, no final, gente, olha que bonito, é tudo por amor. A missão de vir pra cá é só por amor. Não importa que raça, é por amor. Admin, ah, vocês não, não escutam outra coisa, né? Não tem jeito. <risos> tá. É, Acho que a gente já respondeu pergunta. perguntas. Não, tinha uma, uma outra, outra pergunta. Erika. É, queria saber da minha morte pergunta. Ah, tá, da sua pós-morte. Tá. Era uma pergunta que estava aqui na tela? Sim, sim. É, mas eu posso já responder, né? Ah, então tá, responda. Qual que era a pergunta da sua pós-morte? Eu não vi. É, minha primeira morte. Ah, tá. Como, quando foi, né, como foi. É aquela que você contou na live passada, do hospital? Eu acho que foi, né? Uhum. Foi essa que eu fui, Acho que aí foi. eu tava, fui ajudar o meu irmão, que estava correndo na varanda, estava uhum. chovendo, e tinham pessoas na festa que tinham bebido um vinho, eu tinha 4 para 5 anos, né? e aí tinha um garrafão uhum. de vinho quebrado lá, eu fui correndo, escorreguei nessa varanda, bati o meu pulso, Nossa. E, e aí virou aquele muito sangue, aí eu lembro que me chamaram um vizinho da frente, aí meu pai e minha mãe jogou lá, atrás, e eu lembro de estar desmaiando, voltando, desmaiando, voltando, e eu vi o carro muito, muito sangue. Nossa. Depois eu só lembro, assim, de ter apagado, e, pelo que eu entendi, eu acordei só à tarde, né? Eu tenho, essa, e foi, é, criou uma cicatriz muito grande. Tem até hoje a cicatriz. Então, tem gente que pensa que eu tentei me matar, mas não é. É porque eu bati o um pulso, né? Escorreguei. E quando é, foi no outro dia, eu eu acordei num lugar que eu achava que era o hospital. E era muito branco, tudo branco. E tinha uma enfermeira com um macacão bem bonito. E tinha só uma mesinha assim, com uns líquidos lá. E... E ela também era um ser bem bonito, não era? Hã? Esse esse é um dos detalhes, as enfermeiras também são bonitas, as ETs. Sim, sim. Era não tipo tem, não tem. tipo as Pleiadianos, né? É, depois... Hum. É, depois eu encontrei uma parecido há pouco tempo. E aí eu fui e voltei nesse hospital, quando já era adulto, né? Porque eu perguntei para minha mãe, esse hospital era assim, assim, né? Era grande, era bonito, né? E as enfermeiras toda é um lugar muito chique, muito... Aí meu irmão falou não lá é um é um caos né lá é um umbral. aí eu fui no hospital daqui ver onde eu tava e realmente era só quartinhos e tava tudo caindo aos pedaços uhum. então eu aí eu perguntei pessoal da recepção falou não não existe esse lugar aqui foi mas vocês não atendem aqui na recepção às vezes porque a recepção é grande né quando tá lotado falou não é todos nos quartos e sempre foi assim há 20 anos atrás e eu, eu entendi que aquilo foi minha primeira, né? Porque o médico falou que não teria como eu ter sobrevivido aquilo. Uhum. É. E aí, depois de um ano, aconteceu o, o estádio Morenão. Uhum. Né? Então, como saber qual a nossa função nesse planeta? Ajudante ou ajudado? Médico ou louco? Professor ou aluno? O bom é a gente ter a certeza de que todos nós somos mestres e que todos nós viemos aqui como seres divinos. Nós não viemos, na verdade, para ajudar, nós viemos aqui para nos resgatar, a nós mesmos. Viemos relembrar o que somos. Quando fazemos isso, ajudamos automaticamente o corpo da Terra. Somos aqui como células, nós somos células. E quando nós somos o próprio mestre, né? não viemos para ser alunos, viemos para ser mestres, e quando nós resgatamos isso aumentamos a nossa frequência. É para isso. E é por isso que o, o grande propósito é a gente ser feliz. Quando a gente relembra o que a gente é, nós somos felizes, tá? Então isso é a fé. Fé não é acreditar naquilo que você não vê, é acreditar é saber o que você é, tá? Então Muito a gente bom. não vem aqui para ser ajudado ou para ser aluno, nós viemos para ser mestres. O maior inclusive é daqui. É, eu já imag... é. suspeitei desde o princípio. É. Eu fiz um amigo, tá vendo? De novo. Olha. Eu respondi tá algumas coisas que eu tava explicando para ele, né? Que tipo, uhum. ele tava procurando onde tá os seres, eu falei, às vezes passa por você e você nem viu. Ah, sim, tem muitos do nosso lado que a gente não percebe que é um ser. Bom, agora a gente vai entrar na segunda história? Sim. Vamos. Vamos, tá. porque o tempo está, está chegando ao fim. É, então é, é, essa história é parte daquela mulher daquela senhora que me levou lá para a montanha da parte 1 e me jogou ah, tá. lá no meio para né? sim, aí é você confiou nela de novo sim, sim, daí né, eu, eu comecei a entender né? e aí numa outra viagem para essa mesma fazenda eu tinha montado um grupo, né? Um grupo de céticos. Uhum. Inclusive, o meu pai estava no meio, mesmo tendo visto o Estádio Moreno e outras coisas, né? Uhum. E ele foi comigo, né? Foi xingando, mas foi, né? Aí, <risos> chegando nesse lugar, era uma pedra reta, e na frente, assim, tinha uma floresta. Com muitas árvores. Uhum. Era noite, era noite. E daí tinha umas 20 pessoas comigo e essa senhora do meu lado. Aí fizemos umas conexões, né? uns mudras. Uhum. Que na época ajudava a aproximar esses seres e atrás começou, tipo, uma ventania, tipo, aqui não tinha vento, e atrás uma ventania, né? E, de repente, as pessoas que estavam para lá, eu tava sozinho com ela assim, e o grupo, as pessoas estavam para lá. Começou as luzes a pipocar na, na, no meio do mato, elas começaram a gritar lá e ver, né? Ficaram fascinadas de várias cores. E na minha frente não tinha nada na frente estava uhum. um breu, né? E, de repente, no meio disso, eu vi um ser do tamanho da árvore, que devia ter uns 10 metros de altura. É Isso. que a gente não sabe a, a proporção, né? Uhum. Não tem ideia da proporção. Mas eu acredito que era uns 10 metros de altura. É, ah. 8 a 10 metros. Aí, esse ser... virou a cabeça eu achei que era uma árvore e fez assim de lado nossa e aí na minha cabeça eu falei não é extraterrestre, terrestre né eu me disse são cabeçudinhos né são pequenos né e aí de repente ele virou do outro lado a cabeça então, eu falei que raio de vento que é esse né que mexe para lá para cá para lá e para cá <risos> né existe né será esse vento que muda né <risos> tão rápido, né é <risos> Daí eu falei, não, deve ser o vento, né? Mas ele tava fazendo assim, depois ele fazia assim. Daí hora que eu falei assim, deve ser o vento. Aí ele começou a fazer assim, tipo, a zoar com a minha cara, né? Daí, tipo assim, eu, eu, não, eu não tinha uma telepatia ainda. Daí ele falou, e uhum. assim, né? Daí eu falei, não, tá, é o vento. Daí a mão dele mexeu. A mão dele parecia de um gafanhoto assim. E fez assim. Ela ergueu uhum. e começou a fazer assim. Eu falei, é ah, o galho <risos> de uma árvore mexendo, né? Daí fez com a outra mão. Eu falei, é, a árvore tem, né? Ele, árvore ele tava brincando com você, Glaucio. Tava. Ele tava bem legal, né? Tava bem, né? E eu, mas ele tava conectado né, com a minha telepatia. E a cabeça dele parecia de um. Um deus mas ela, assim, como era escuro, só havia silhueta, né? Não dava pra saber que cor era, né? Se era verde, se era marrom, né? Ah. E tinha uma lua, e a lua batia aquela meia-luz assim, então dava pra ver, né? Silhueta. Daí eu falei, tá, o pessoal lá tá vendo as, as luzes, tal, tá. Acabou o ceticismo deles, estão compreendendo, né? Mas e eu tô falando com a árvore aqui igual o mas e só aí, você via? É, olha só o que aconteceu. É. Aí depois, eu continuei olhando e a mão desse me chamou de novo. E aí eu, eu falei, não, é da minha cabeça. Aí a mulher do lado falou assim, pessoal, algum de vocês está vendo um ser dos 10 metros de altura? Uhum. Daí eu olhei para ela, fiquei quieto, falou, pessoal, alguém está vendo esse ser de 10 metros de altura? Porque ele está chamando eu falei, meu Deus, existe. Né? Uhum. E me mandaram desse tamanho. Né? Uhum. E aí eu comecei a ficar com frio, né? e ao mesmo tempo com medo, porque fala, puxa muita coisa né, para mim. E aí eu falei, não, não, não vou lá. Né? Ela falou de novo, pessoal, vai lá, ele tá esperando. Né? Daí eu falei para ela, ah, eu tô vendo. Uhum. Aí ela falou assim, então vai, eu falei, mas você tá vendo também, você vai, né? Uhum. Porque, você tá vendo, né? Ela falou, não, mas é pra você, eu, ele tá bem na sua direção, né? Eu falei, então você vai comigo. Nossa, ela falou, mas essa não... mulher, ela sempre queria te colocar umas situações difíceis, é, hein? No fundo, eu acho que ela tinha, ela tinha mais medo, né? Eu acho que ela não gostava eu muito não de f... você. <risos> na verdade, ela tava, acho que me treinando para perder esse medo, né? Foi tudo ah. né, coisas. Ou ela tinha medo também, eu não sei, até hoje, né? Eu, tipo, vai, você vai, né? Coitado de você. É. Se você sobreviveu eu vou, né? E aí, tá. E daí eu falei, tá, eu vou, né? Vim de tão longe, né? Tipo, e novamente. Tipo, e eu que comecei com isso, de querer contactar, então, né? Por que eu vou fugir agora? Uhum. Eu dei um passo, ele deu um passo. Eu dei um Eita. outro passo, ele deu um outro passo junto, em sincronia. E aí, de repente, atrás me aparece um outro, igualzinho, que eu acho que eles atrás vêm em um casal. Dele. Atrás dele? Uhum, que eu acho que era um casal. E olhou com aquela cabecinha assim também e fez assim. Eu falei, ah, não, aí não. Aí não, né? Ele vai me colocar no ombro vai ser correndo comigo no meio dessas árvores. né Uhum. Aí eu lembrei até daquele filme do Senhor dos Anéis, sabe? Que tem um barbárvore, né? Uhum. Que ele sai. Eu falei, não, não sei o que que é. Se, tipo, ele mora entre. Você era, você era adolescente aí? Eu era adolescente, aham. Uh -huh. uhum. é, eu era adolescente. E, e aí eu dei um passo para trás, ele deu um passo para trás. E o outro de trás também. Aí eu dei um passo uhum. para trás, ele deu um para trás. Daí ela falou, e, o que você está fazendo, né? Eu falei, não, não. Hoje não dá, não, né? <risos> Essa experiência já foi muito forte, né? Hoje eu não preciso, uhum. né? Eu não preciso. E e daí foi mas isso. Mas aí o seu pai estava lá também? O seu pai estava lá que você falou? Meu pai estava, mas ele não viu, né? Ele viu só umas luzes lá. Uhum. Muitas luzes, muitas luzes. Elas mudavam de cor no meio da mata. Só você e a mulher viram. E esse ser, sim. Né? Daí Caramba, ela ficou chateada. não celular naquela né, época, né? Pra tirar não, foto. não tinha. Que saco. Mas... Mesmo com o celular que tira foto hoje em dia, não sai, né? As fotos. Uhum. Muitas vezes não sai, até porque eles não querem isso, né? Eles se fazem de invisível, né? Os contatos existem porque eles contatam as pessoas mais simples, que não querem ficar tirando foto, não querem né, ficar se mostrando, né? é o ponto você... né? Não fica pedindo autógrafo. Isso, isso, né? Eles não é o que eu falo sempre para as pessoas, né? que pergunta como que vai contactar primeira coisa não achar que eles são melhores né maiores e nem que são um show business uhum. né? olhar para aquele lugar foi né, o que eu fiz né que eu, uhum. essa vez que me assustei né que, mas uhum. eu não é, não é eu sei que não é fácil né uhum. tipo é uma coisa nova né então é uma adaptação, mas agora tipo, eu falando já alguém, alguém já alguma coisa, contactar, tentar ficar o mais simples possível, né? Uhum. Não entrar naquele espanto, né? Porque tem casos das pessoas filmarem, tirar foto e tipo, a câmera queimar. Eles uhum. avisam, né? Não, Sim, não tirar foto, né? É. Porque isso é um é entre mentinho, é entre mim e a Terra toda né é para você, é um contrato seu. você uhum. fizer isso, aí eles vão e fazem isso. E o celular queima. Sim. Né? E muitas vezes filmam e não, não sai nada. Uhum. Eles eles controlam tudo, né? Isso aqui não é nada. Essa tecnologia aqui, né? De repente, nesse exato momento, eles estão vendo essa live. Ah, é. muitos estão... Muitos que não gostam também estão. <risos> não tenho dúvida. Sim, sim. Mas foi isso. Aí eu perdi esse contato, né? E nunca é. mais vieram. E aí eu pesquisei, tentando saber... Ah, peraí, não, não, não não para de falar. Você estava é. lá com eles, mas como é que foi que eles sumiram da sua frente? Porque eu me afastei, dei dois passos, né? Eles, foram, eles deram dois passos também e foram dando espaço passos também. Tá. Ah, tá aí entendi. depois... Tacaram a lanterna lá na mata e não via nada. Uhum. Então eles simplesmente ficaram invisíveis e foram embora invisível e ninguém viu nada. Né? É, não. Depois eu voltei no mesmo lugar outras vezes e nunca mais vi isso. né? Uhum. E Entendi. aí eu não sei o que era. Se é um é. insetoidão, né? Um é, se é um raça é, é. é, Ou se é elementais, né? ou divindades. É, eu tava pensando que eles são é, dos devas, né? Uhum. Como apareceu aquelas luzes, né? Uhum. Que podiam ser fadas, né, uhum. silfítes? E ali os. Uhum. É, uhum. E olha, eu nunca, nunca contei esses relatos. Nunca? Assim, ah, não, a não, a não, Premiere! no meu canal. É comigo, é com, com Karen. Todos, né? Karen merece. <risos> Obrigada, obrigada. Porque você <risos> sabe, né, que é muito difícil a gente... Eu sei. a gente é chamado de louco. Né? É, mas aqui a gente está protegido. Olha aqui o povo que está aqui, nós temos 300 e... mais de 300 pessoas aqui na live hum. agora. né? Então vocês são especiais, estão escutando pela primeira vez aqui. Ó. Ele está contando pela primeira eu... vez. Vamos bater palma para o Glab, agradecer, <risos> Glauber, agradecer, <risos> Glauber. Tenho medo é. de amanhã sair no fim de casa e o ambulância Vi do Homem um está ali. <risos> é. <risos> Olha, tem uma pergunta aqui que eu não poderia deixar de comentar, tá? É uma coisa muito importante para mim agora. Boa noite, Kélio. Nós somos todos um, todos um extraterrestres. onde fica Deus então? Não existe? Então quem faz o quê? Bom, vamos lá. O que, que tem a ver os extraterrestres com não a existência de Deus? Hã? Será que Deus só faz seres humanos como nós? Será que Deus é tão pequeno assim que só iria criar o planeta Terra e seres humanos como nós? Se nós pensarmos assim, nós estamos fazendo um Deus tão limitado como a nossa mente totalmente limitada. Né? Quando a gente pensa que Deus é como ser humano, que pensa como ser humano, que acha como ser humano, que Deus é esse? Quando nós vamos no jardim, a gente encontra diferentes tipos de animais, né? Encontramos minhocas, encontramos formigas, encontramos tantos outros animais. Será que Deus, um Deus, iria criar só um tipo de bichinho em um jardim tão grande? Né? Quando você olha para o seu corpo, dentro do seu corpo você tem vírus, bactérias, você tem células, você tem é, lombrigas, um monte de coisa que você nem tem ideia dentro do seu corpo. Será que não foi Deus que criou todas essas coisas? Então a fonte é amor. E a fonte se expande de várias maneiras. Nós temos vários universos, com vários planetas, com vários seres. Né? Então, quando nós sabemos que somos todos um, e que somos todos da mesma fonte, não fazemos diferença alguma entre seres. Tá? Então, é tudo amor. Deus é a fonte. E a definição de Deus é simplesmente amor. E é por isso que eu não faço nenhuma diferença entre seres maus e seres bons, Todos viemos da mesma fonte, todos voltaremos para a mesma fonte. Estamos somente nos experienciando em roupagens diferentes, mas todos somos amor, todos somos luz. Estamos apenas vivendo uma dualidade que é necessária, tá? Então Deus, Deus é a fonte e foi Ele quem criou todas as coisas. Era só isso que eu queria. Só complementando, Dica. Pode complementar? Uhum. Que, na verdade, terrestre, humanos. É tudo par de tudo, então acaba sendo tudo a mesma coisa, né? Simplificando, Sim. né? E, tipo, então tudo isso juntando, né? Junto com o universo, se torna Deus, né? Tudo. Par de Deus. que as pessoas, é. a, a, a pergunta, né? Quem intriga mais pessoas do que é Deus, né? E assim, Nossa. né? Responder é o universo, né? Tudo, tudo. É, as, Eu acho porque tudo. muitos ainda acham que é um senhor, né? Não, as pessoas acham que Deus está afastado, que está lá uma em cima forma. em algum lugar, que tem uma uhum. forma humana, né? Então, assim, para Quando as pessoas me perguntam quem é Deus, eu falo, vai na frente do espelho. Você olha nos olhos. Sim, muitos acham é até que é. Por exemplo, faz... acho que é casal, né? Tem eu que tô que é <risos> <risos> Desculpa, que você <te> falou? <risos> Tem gente que acha que é casais também, tem gente que acha que é um senhorzinho, né? E tem uhum. gente que acha que Jesus também é Deus, né? Sim. Assim como tem outros países que acham que Shiva é o Deus, né? É o todo. Uhum. E tem Sim. outros países que não sabem nem o que é Jesus também, né? Assim como tem o Brasil, que não sabe que existiam vários Budas, vários avatares, né? Uhum. Que se tornaram ascenso. Sim. Isso. Então, assim, eu sempre explico da, da seguinte maneira, nós somos a extensão da fonte. Somos a manifestação de Deus aqui no planeta Terra ou em todos os outros lugares que já passamos na vida. E se somos a, a extensão da fonte, então quando nós nos juntamos, todo, tudo que é Deus, tudo, tudo é Deus. Eu olho para a natureza, eu vejo Deus. Eu olho para os animais, eu vejo Deus. Olho para o Glauber, eu vejo Deus. <risos> né? Eu olho para vocês aqui, ó, e vejo, eu sinto a energia de vocês, vocês são todos deuses. Então quando nós somos todos um, nós sentimos o amor de Deus. O que é o amor de Deus? É a união, a unicidade. Então, Deus, nós somos a extensão. Então, eu encontro Deus quando eu olho nos meus olhos. E esse é o propósito de, da, do trabalhar no nosso coração. É olharmos para nós e vermos Deus nos nossos próprios olhos. É isso. Glauber, você não... Ah, tá, a, a segunda história já acabou. Eu já ia falar que você não Sim. contou a segunda história. Sim, e até hoje eu não sei o que é essa raça e que seres, né? A, tá. a resposta mais próxima que eu entendi é que tipo essa raça fazia parte que ajudava a terra, mas eles já não fazem mais. Uhum. Né? Sim. Tem gente que claro. fala que era Nunak, mas eu acredito que também não seja, os ANUAC uhum. sejam assim. O gigante que você viu? Você fala? Sim, sim. Uhum. Hum, eu vou pegar aqui mais algumas perguntas, tá, gente? Porque a gente já está passando do horário. Glauber está cansado, que ele me disse que está cansado. Ele andou seis quilômetros hoje. Eu não, não sou ainda. não durmo só três horas. Olha, o Glauber <risos> sabe, a minha irmã também sabe que eu durmo pouco, porque eles conversam comigo até três e meia, quatro horas da manhã. E aí eles sabem que às sete horas eu já preciso levantar para dar atendimentos, né? Então eles são provos aqui, eles, eles conversam realmente comigo até esse horário. E depois às sete eu já tô levantando, né, para dar atendimento. Eu não, eu não tenho os olhos vermelhos, eu não tô cansada. Eu tô... Eu falei para minha irmã hoje, o que cansa é você ficar oito, nove horas na frente do laptop. Isso cansa. E ontem, para fazer a live com o Henrique, eu tinha que tomar chá o tempo todo, tossindo, porque eu fiquei mais de oito horas falando com os, com os clientes, né? Então isso, isso cansa um pouquinho. Isso cansa, realmente. Preciso de férias. Amanhã eu estou indo de férias, gente. Se eu não ficar muito online, é porque eu sou de férias. Deixa eu ver se eu acho só mais... Uma última pergunta, tá, gente? Tem bastante estrelinhas que a minha irmã marcou aqui. Aham. A respeito de guardar alimentos, isso é informação das trevas querendo causar pânico? Mas com certeza absoluta. Certeza absoluta. A gente precisa viver o quê? O agora, não é? A gente não aprende que nós temos que viver o agora e, pra, e para o agora sempre temos o bastante. O maná que, que os israelitas recebiam no deserto era somente para aquele dia. Eles nunca recebiam para amanhã, para uma semana. E as pessoas que tentavam guardar o maná, o maná estragava. Então nós temos que nos concentrar somente no agora. Eu tenho bastante para agora? Então eu tenho que ter paz, eu tenho que agradecer, eu tenho que ser feliz. Agora, uma pessoa que vive o agora se preocupando com amanhã, essa pessoa não vive. Ela não tem paz. E uma pessoa que não tem paz é uma viva morte é um zumbi aqui. né uhum. Então, nós temos que nos concentrar somente no agora. Se vocês ficam escutando muito o que ficam falando lá fora, vocês se confundem, se iludem, sofrem sem necessidade alguma e perdem a paz de vocês. É isso que com vocês algo... querem. E o algo não acontece. Né? E a pessoa e vive algo... ali no pânico, no medo. É. Né? Eu conheci pessoas que um garrafas e garrafas dentro da casa, achando pois que é. ia acontecer. Né? Uhum. E esses alimentos demoram um pouco de estragar realmente nas garrafas, né? É. aí Mas aí estragam, uma hora estragam, né e aí depois vinha de novo o pânico, juntavam mais garrafas, mais garrafas, e a hora que eu vi, a vida passou, né? É. E, e o que que ficava que olhando para aquelas lá. garrafas todo dia, criando é. o medo e o pânico. É... E o que, que a gente manifesta todos os dias, né? A gente manifesta aquilo que a gente é, o que a gente acredita, o que a gente vibra. Então, se a gente acredita que vai faltar alguma coisa, a gente começa a ter medo, o que, que a gente vai vibrar lá fora e o que, que a gente vai manifestar lá fora se agora eu estou vibrando no medo ou achando que o mundo vai acabar em tal dia, e tal hora e você começa a se preparar, né? A pessoa que vive assim ela está morta, me desculpe, mas ela está morta, está hum. totalmente sem paz, ela não tem noção alguma de quem que ela é, não tem noção alguma do, é, do ser divino que ela é e que ela pode mover montanhas se ela saber quem ela é, né? Então, assim, todos nós estamos nesse processo de caminhar para dentro, para a casa do pai de volta, é, o, é saber que nós somos o suficiente e basta. Nós somos tudo e basta. E o agora é o meu único momento, você não sabe se você vai levantar, vai escorregar numa banana bater a cabeça e morrer, agora, em cinco minutos então, viva o seu agora com alegria é esse o segredo da paz é viver somente o agora eu vivo somente o agora eu tô aqui fazendo a live com vocês com todo o meu coração e com toda a alegria porque pode ser a última live né, então assim, a gente sempre tem que fazer tudo na, sua, na nossa vida como se fosse a última vez e assim a gente sempre tem paz e alegria e né? complementando isso? Né? De... É... <risos> Você viu, eu falei igual o professor agora mesmo Agora o pegou professor o já, né? já, Agora já pegou a energia Não tem como escapar <risos> Então Suponhamos que aconteça essas catástrofes né? Suponhamos que Enchente, como acontece? Tem acontecido, né? Uhum. Terremoto, tá. é, pode ser que seja inevitável Ou não esses alimentos, eles vão ser levados, né? Muitas uhum. vezes vão ser levados e não vai adiantar nada a pessoal aguardar, né? Vamos uhum. que tem lugar que a terra abre e vai tudo, né? Depois, <coughs> medita, acalma, relaxa e planta. Não tem outra forma, né? Uhum. Importante é viver mesmo agora, na paz. Só agora. Né? A gente que sempre tem solução. Quando a gente é feliz, quando a gente tem paz, sempre só tem solução. Para tudo, né? Porque a pessoa que fica muito focada em um objetivo, em uma meta, ela para de viver. Agora, a pessoa que tem uma meta, mas ela foca na jornada, aí ela é feliz. E a jornada tem Sim. que ser leve, e tem que ser muito prazerosa. Uma última coisa. É, não fica guardando as coisas, né? Nem alimento, nem roupa, nem... Não fica... né? Tipo, vou guardar Tudo isso pra usar de depois, não dá tempo, vou usar essa roupa por uma ocasião as pessoas, essa ocasião às vezes nem vem, né? Ah, eu conheço muitas histórias, assim, bem tristes né? dessas pessoas que ficam guardando coisas pra dias especiais, né? Não uhum. fica guardando coisas demais, né? Daí você vai, pode virar um acumulador de alimento, né? um acumulador de roupa e nem perceber que a vida tá passando, né? Igual você falou amanhã, talvez você não esteja mais aqui, Uhum, né? é... Então, gente, pela última vez, estarei falando com vocês hoje. <risos> com todo meu amor e carinho. Eu não sei se amanhã eu estarei aqui. Mas foi muito bom conhecer todos vocês. Não, eu brinco, gente. Eu brinco agora, mas eu faço essa técnica todos os dias. Acho que já fazem seis anos da minha vida que eu faço essa técnica todos os dias. Tudo que eu faço no meu dia é como se fosse a última vez. Tudo é por isso que eu faço tudo com tanta alegria. Quando eu tiro uma foto, eu faço um Stories. É com tanta alegria porque para mim eu tô fazendo aquilo pela última vez. Eu sempre vi. O erro do ser humano é achar que ele sempre tem tempo, não é, Glauber? Sim. Ah, eu vou ter, eu vou ter tempo para fazer aquilo. Ah, eu, tô, eu vou ter tempo para pedir desculpa. Eu vou ter tempo para falar eu te amo. O ser humano sempre acha que tem tempo e esse é o pior erro de um ser humano. A gente Sim. tem que viver o agora. Você aí, deixa eu passar uma mensagem, você aí que tem essa garrafa, pet com alimento guardado, abre ela, faz uma feijoada para os seus amigos e convida. É isso mesmo. Né? E vai conversar <risos> com eles. É isso mesmo, vai aproveitar a vida, vai ser feliz, né? É tão, é tão gostoso Sim. essa vida. A gente está num planeta tão legal, a gente pode brincar e se divertir todos os dias. As pessoas é, escolhem o sofrimento, né, em vez de escolher a, a liberdade, e a leveza. Vocês, com certeza, sentiram aqui a energia, aumentaram aqui a frequência de vocês rindo com a gente, com a gente é sempre assim, a gente aprende com alegria, com gargalhada, e o professor Glauber ensina tudo com muito humor. Gente, então é isso, foi muito bom estar com vocês, brincar com vocês, dar risada com vocês. Beijo, tchau Glauber. Como é que você faz assim? É mais. Não, é assim, né? Eu não consigo. Eu não consigo. consegue? Conseguiu. <risos> <risos> Tchau, gente. Um beijo.